Muito boa noite, estamos iniciando mais uma live e a live de hoje tem como tema o título é, de meu mais recente livro, né? que será lançado agora no mês de março, Revelação, o caminho para a realização. Na verdade, a ideia é, dessa live é tanto divulgar a mensagem do livro, como também anunciar que já é, começamos a pré-venda, né? o material será... É, despachado a partir de 15 de março, aproximadamente, mas estamos nesse momento de pré-venda, dando aí frete grátis e para todo mundo que garantir já agora um exemplar autografado. Bom... É, Para aqueles que se interessarem a partir da mensagem, entenderam que o livro é uma ferramenta, fica a divulgação. Para aqueles que estão né, assistindo a live, não queremos apenas anunciar um produto. O produto é uma das formas de entregarmos de maneira ampliada uma mensagem, uma mensagem que eu quero repartir com vocês aqui hoje. Né? Deixa eu só mostrar, apesar de já estar aparecendo aí na, no vídeo, o livro, né? nós publicamos no, no Instagram uma pesquisa, essa foi a capa vencedora, Revelação, o caminho para a realização. Gente, eu estou muito empolgado com a chegada desse livro, é, que sai publicado numa parceria nossa com a editora Quatro Ventos. Tenho certeza que esse conteúdo vai abençoar muita gente. É, a palavra de Deus diz no livro do profeta Daniel, no capítulo 11, no versículo 32, que o povo que conhece o seu Deus será forte, e fará proezas, algumas outras versões usam a palavra, será forte e ativo, e esse foi o versículo que gerou a primeira mensagem de uma série de várias outras mensagens que acabaram compondo o livro, então a ideia é que o povo que conhece o seu Deus, tem o um conhecimento de Deus, ele também tem produtividade, ele se torna um povo operante, um povo ativo, um povo que faz proezas. No entanto, a ideia do conhecimento de Deus não pode ser é, é, lida apenas pela perspectiva de um conhecimento humano, de um conhecimento natural. Nós precisamos entender que o conhecimento de Deus é algo que se experimenta por revelação. Quando o Senhor Jesus está registrado lá em Mateus, no capítulo 16, quando o Senhor Jesus estava em Cesareia de Filipe, ele começa a indagar os seus discípulos, quem dizem os homens ser o filho do homem? Eles começam a responder, olha, estão dizendo que o senhor é um profeta, incluem até mesmo Jeremias, estão dizendo que é, é, é Elias, é João Batista, Jesus se dirige aos discípulos e diz, e vocês, quem dizem que eu sou? É nesse momento que nós temos o registro da resposta do apóstolo Pedro. Pedro diz, tu és o Cristo, o filho do Deus vivo. E quando ele responde corretamente sobre quem é o Senhor Jesus, a resposta que ele recebe do próprio Senhor é, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas. Jesus diz, pois não foi carne e sangue quem te revelou, mas o meu Pai que está nos céus. Então, em primeiro lugar, Jesus demonstra claramente, aponta claramente que aquele nível de conhecimento que Pedro recebeu era um conhecimento por revelação. Essa expressão revelação, a palavra grega né? Apocalipse, que é aqui dá título ao último é, é, livro da Bíblia, Apocalipse, para nós, na língua portuguesa, o título é Apocalipse, por exemplo, no inglês, eles já usam a tradução da palavra grega, que é revelação. A palavra revelação significa remover o véu, é a capacidade de permitir alguém enxergar aquilo que antes não enxergava. Ou seja, não se trata de um conhecimento humano, porque Jesus diz, quem te revelou, quem removeu o véu dos seus olhos, para que você enxergue o que os outros homens não estão enxergando, Jesus diz, não foi carne e sangue, não foram homens que te ajudaram a entrar nesse lugar de entendimento e de compreensão, mas o meu Pai que está nos céus. Então, Jesus está falando de um conhecimento de Deus que se recebe por meio de revelação. É esse conhecimento de Deus que também nos levará a sermos fortes e a fazermos proezas. Eu gosto de dizer que o conhecimento de Deus afeta tanto quem nós somos, como afeta também aquilo que nós fazemos. Em outras palavras, afeta a nossa identidade e afeta também a nossa produtividade. Eu creio que estamos vivendo um tempo onde nós precisamos de uma reforma na nossa teologia de serviço. Nenhum crente é, é, é, pode simplesmente olhar e dizer Deus não me chamou para fazer coisa alguma todos nós temos um chamado para o ministério, a palavra ministério significa serviço, todos foram chamados para servir em algum nível, em alguma dimensão, nem todos funcionarão, talvez, nos cinco dons ministeriais, lá de Efésios 4,11, que diz que subindo ao alto, Deus, né, por meio de Jesus, levou o cativo, o cativeiro, deu dons aos homens, depois a Bíblia diz que ele construiu uns como apóstolos, outros como profetas, evangelistas, pastores e mestres, nós Entendemos que existem dons ministeriais, que eles estão envolvidos né, numa dimensão onde a pessoa vai se doar completamente aquilo. Mas a palavra de Deus diz em 1 Coríntios, no capítulo 12, que nós somos como um corpo, o corpo de Cristo, aliás, a igreja é ilustrada como corpo de Cristo pela semelhança. Ou seja, coletivamente somos todos corpo, mas individualmente somos membros diferentes. Isso significa que nós temos funções distintas, mas que todos trabalhamos em conjunto para promover o bem comum. Não só a edificação e o crescimento do próprio corpo, mas também o seu aumento. Crescimento não apenas no sentido de desenvolvimento, mas de aumento, uma vez que a igreja tem a responsabilidade de levar o evangelho, que é a possibilidade de inclusão no reino de Deus a todas as pessoas. Quando nós passamos a pensar nessa perspectiva, então todos temos responsabilidade de testemunhar de Jesus, de ajudar a cuidar de pessoas, e nesse processo, temos ainda a, a, a possibilidade de viver a manifestação desses equipamentos, dos recursos sobrenaturais de Deus, os dons do Espírito Santo, né, as operações de Deus, não se trata só dos dons ministeriais, então, todos somos chamados ao serviço. Aliás, Efésios 4, 11, fala desses cinco dons ministeriais, mas o versículo seguinte, o 12, diz, né, tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, então, uma das ideias que trabalhamos nesse livro é que todos foram chamados para produzir em alguma medida. Cada um precisa entender o seu próprio chamado, mas todos temos uma responsabilidade com a produtividade quando falamos em termos do corpo de Cristo. Bom, dito isso, é importante reconhecer que essa revelação que nós temos de Deus, ela afeta tanto quem somos, como também o que fazemos. Aliás, em 1 João, no capítulo 4, nos versículos 7 e 8, a palavra de Deus nos fala claramente que Deus é amor, e todo aquele né, que ama conhece a Deus, mas aquele que não ama não conhece a Deus. Por quê? O conhecimento, a revelação do Deus que é amor, me leva também a andar em amor. Eu serei afetado e impactado pela revelação de Deus que eu tenho. Isso determina aquilo que eu passarei a ser, mas também aquilo que eu passarei a fazer em relação às outras pessoas. Dito isso, eu quero né, pegar essa declaração de Daniel 11, 32, o povo que conhece o seu Deus será forte e fará proezas, e continuar sustentando que o conhecimento de Deus, que se recebe por revelação, afeta o que nós somos e aquilo que nós fazemos. Agora, vamos detalhar um pouco a ideia e o conceito bíblico de revelação. Quando entramos nesse lugar de revelação, que é uma compreensão sobrenatural de quem Deus é, obviamente, Vou falar depois sobre a questão dos resultados, mas vamos falar primeiro da identidade. Quando nós recebemos uma revelação de Deus, nós também receberemos, consequentemente, uma revelação de nós mesmos. Então, podemos olhar para vários exemplos bíblicos de pessoas que, ao terem uma revelação de Deus, também receberam uma revelação de si, de quem eram. O próprio exemplo que se tem anteriormente, de Mateus capítulo 16, aponta para isso. Quando o Senhor Jesus né, ouve a declaração de Pedro, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ele não apenas diz, bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, é, é, não foi carne e sangue que a gente revelou, mas o Pai que está nos céus, mas na sequência ele diz, e eu também te digo. Esse eu também te digo, eu entendo como uma declaração do Senhor, Senhor diz, agora é a minha vez, você teve uma revelação de quem eu sou, agora me permita, fazer uma revelação de quem você é. Ele diz, eu também te digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Esse texto foi mal entendido e mal ensinado durante muitos séculos, como se o Senhor Jesus estivesse dizendo que Pedro era a pedra sobre a qual a igreja seria edificada. Embora, inegavelmente, ele foi o primeiro grande líder da igreja, nós não podemos confundir o que Jesus está dizendo. Até porque no original grego há um jogo de palavras que nós também precisamos levar em consideração. Jesus olha para Pedro e diz, na verdade te digo que tu és Pedro, Petros. Isso significa uma pequena pedra. Depois Jesus diz, e sobre esta pedra, Petra, a palavra agora usada por Jesus é uma grande rocha. Ele não está falando exatamente da mesma coisa. Ele diz, sobre esta pedra, Petra, edificarei a minha igreja. O apóstolo Pedro nunca confundiu aquilo que Jesus falou ele nunca achou que ele seria a pedra. Tanto que o próprio apóstolo Pedro escreve lá em 1 Pedro 2,4, chamando Cristo de pedra-viva, e depois ele diz que nós também somos como pedras-vivas edificados sobre ele para ser casa de Deus, né? para que possamos exercer o sacerdócio espiritual. Ou seja, Pedro entendeu que nós, na verdade, somos parecidos com ele. Jesus estava dizendo, eu sou a grande pedra, você é uma pequena pedra, mas ele estava dizendo, Pedro, você é feito do mesmo material, e você será colocado sobre mim, para que nós possamos juntos construir algo. Então, Jesus está trazendo a revelação de quem Pedro é, mas a revelação de quem nós somos tem desdobramentos também. Precisamos entender quem somos, casa espiritual, mas precisamos entender que isso nos leva ao lugar, aonde nos tornamos sacerdócios, aonde exercitamos o nosso ministério. Então, toda a revelação de Deus nos leva a uma revelação de nós mesmos. E essa revelação não é apenas daquilo que somos naturalmente. Quando o Senhor Jesus mudou o nome de Pedro, ele fez isso com uma razão. A palavra Simão, que é o nome com que Pedro era conhecido, significa cana. E cana é uma expressão que o próprio Jesus, quando vai falar de João Batista, diz o que saísse a ver um caniço agitado pelo vento. Ele está falando né, do caule de uma pequena planta que tem inconstância, é agitado, é balançado pelo vento, mas quando o senhor diz eu te digo que tu és Pedro, ele estava falando para Pedro a respeito de um nível de constância que o próprio Pedro nunca havia vivido e experimentado antes. Nessa revelação, Jesus não está apontando aquele aspecto natural de Pedro, cheio de falhas. Ele, na verdade, estava dizendo, você em mim se tornará uma pedra, algo menor do que eu, mas feito do mesmo material. E é aqui que eu quero destacar um nível de revelação que nós precisamos entrar. É a revelação de quem nós somos em Cristo. Quando olhamos para a palavra de Deus, na, em 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 17, a Bíblia diz sobre Jesus, tal qual ele é, Somos nós também nesse mundo. A Bíblia não está dizendo que somos exatamente né, iguais a Jesus, não somos salvadores, não somos redentores, não somos o verbo que criou, mas estamos ligados nele. E a nossa identidade nele, nós precisamos entender, ela não pode ser lista... A... Não, ela não pode ser lida apenas a partir daquilo que nós enxergamos em nós mesmos, pelo espelho ou pela ótica das outras pessoas, mas sim de quem Ele diz que nós somos, de quem Deus, na sua palavra, diz que nós somos. Então, uma compreensão, essa revelação de quem Deus é, nos leva a uma revelação de quem nós somos. Agora, nem sempre essa revelação de quem nós somos, ela envolve só aquilo que eu classifico de a parte boa, as virtudes da nossa identidade em Cristo. Essa revelação também costuma expor nossas limitações e fraquezas. Então a revelação de Deus, que produz uma revelação de quem nós somos, ela tem sempre dois aspectos. Ela vai mostrar virtudes, mas ela vai mostrar defeitos. Ela vai mostrar a parte boa, mas vai mostrar também a parte ruim. E é muito importante que a gente consiga entender essa dinâmica deixe-me dar agora os exemplos dei o exemplo de Pedro, de uma revelação que nos leva a entender quem somos nele mas deixe-me dar o um exemplo de pessoas que entenderam e enxergaram as suas próprias limitações como nunca haviam percebido antes eu quero mencionar especificamente três exemplos, três pessoas no Velho Testamento nós vamos pegar dois exemplos Gideão e Isaías tanto um dos juízes de Israel como um dos profetas, e no Novo Testamento nós vamos falar de Pedro. É interessante que há algo semelhante na experiência de cada um deles. Lá em Juízes 6, quando o anjo do Senhor, e essa expressão, o anjo, em vez de um anjo, na teologia nós chamamos isso de uma teofania, uma manifestação, ainda que limitada, né, no formato da revelação do próprio Deus. Quando a Bíblia diz que o Senhor apareceu a Gideão, e o comissiona para realizar algo, a reação de Gideão é dizer, eu vou morrer. Depois, quando ele percebe que o Senhor aceita a sua oferta, o seu sacrifício, que ele não morreu, ele levanta o altar e chama aquele altar de Jeová Shalom, o Senhor é paz, como quem diz, Deus não queria me matar, não queria me destruir. Mas por que aquela sensação de, eu vou morrer diante da revelação de Deus? Porque quando entendemos quem Deus é... Algo né, surge como um verdadeiro contraste, é a nossa limitação, é a nossa pequenez, são as nossas falhas que aparecem diante da revelação de quem Deus é. A mesma coisa acontece com Isaías. No, no capítulo 6 do livro do profeta Isaías, nós vemos que ele tem uma visão de Deus, assentado no seu alto sublime trono, serafins à volta do trono, proclamando, santo, santo, santo, é o senhor dos exércitos. Qual foi a reação de Isaías? Ele diz, ai de mim, que vou perecendo eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios ele diz, eu vou morrer os meus olhos viram o senhor dos exércitos ele também fica chocado com a sua própria condição e quando chegamos no novo testamento e o senhor Jesus, determinada ocasião, está pregando na Galiléia ele precisa usar o barco de Pedro Pedro cede o barco para o senhor Jesus, mas no final depois de ter pregado, Jesus está registrado em Lucas capítulo 5 diz para Pedro, lance as redes para o um lado, e eles que haviam tentado pescar a noite inteira sem sucesso, agora experimentam uma pesca milagrosa, a Bíblia diz que a pesca foi tamanha que mesmo, né, vindo é, é, é, Tiago e João, que eram sócios deles para ajudá-lo, eles encheram os dois barcos de tal maneira que os dois barcos quase iam a pique, eles viveram uma intervenção extraordinária nesse momento, Jesus olha para Pedro e diz, afasta-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Quando ele tem a consciência, na presença de quem ele está, ele não apenas entende a santidade do Senhor Jesus, mas ele enxerga a sua própria limitação, os seus próprios pecados. Agora, o que é interessante observar, que apesar de haver dois tipos de revelação, a das virtudes e a dos defeitos, a outra revelação, aparentemente ruim, que expõe limitações e falhas, ela não acontece para de alguma forma dizer que nós não podemos ser instrumentos de Deus. Pelo contrário, o que nós encontramos em comum nessas três experiências de Gideão, de Isaías e de Lucas não é apenas o fato de que eles enxergaram suas limitações, tiveram uma revelação das suas debilidades naturais depois de ter a revelação de quem é Deus. Para cada um desses três, o Senhor apresentou uma missão logo depois de mostrar as debilidades. Para Gideão, o Senhor aparece para dizer, vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas. Isaías ouve a pergunta e o questionamento de Deus, a quem enviarei? Quem há de ir por nós? E ele responde, eis-me aqui, envia-me a mim. Cada um deles foi convocado para uma missão. E com Pedro não foi diferente. Em Lucas 5, 10, nós vemos Jesus dizendo, olha, você era até então apenas um pescador de peixes, mas de agora em diante você será um pescador de homens, naquele momento Jesus estava dizendo, eu estou te chamando, eu estou te recrutando para o meu serviço, ou seja, nenhum deles, por conta das suas debilidades, das suas imperfeições, foi descartado, todos eles, apesar das limitações, foram convocados para a execução de uma missão, aliás, em Isaías, no capítulo 6, nós temos um detalhe que merece é, é, ser observado aqui. Logo depois de Isaías reconhecer sua limitação, eu sou um homem de lábios impuros. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. A Bíblia diz que um daqueles serafins que estão à volta do trono, proclamando a santidade de Deus, ele pega uma brasa tirada do altar, e a Bíblia diz que ele toca os lábios do profeta Isaías, dizendo, a tua iniquidade foi tirada, o teu pecado foi removido. Em outras palavras, nós entendemos que Deus não mostra debilidades para dizer, olha, por causa disso você não serve, eu não posso te usar ou eu não posso contar com você. Pelo contrário, Deus mostra a debilidade para dizer, eu tenho como te aperfeiçoar, eu tenho como mudar a sua história, eu posso melhorar você para que você atenda aos meus propósitos. Aliás, é justamente essa a mensagem que nós encontramos na Bíblia em relação ao profeta Elias. A Bíblia diz que Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Eu costumo brincar, pensa num cara bipolar, era Elias. Uma hora está fazendo descer fogo do céu, tem uma nação rendida aos pés do Senhor, gritando, só o Senhor é Deus. E de repente, você vê esse camarada né, no deserto, depois numa caverna, dizendo para Deus, melhor me morrer do que viver. Ele vivia os extremos dos sentimentos. Só que a Bíblia diz que ele era semelhante a nós. Porque, na verdade, nós somos tudo farinha do mesmo saco. Somos seres emocionais, frágeis, limitados. Mas quando a Bíblia destaca isso em Elias, também não é para diminuí-lo. A Bíblia diz que ele era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, a essa variação emocional. Mas a Bíblia diz assim, e orou ao Senhor, e Deus fechou os céus por três anos e meio, não havendo chuva. E depois ele ora de novo, e Deus abriu os céus e houve chuva. Ou seja, quando a Bíblia destaca a limitação de Elias, não é para dizer por causa disso não pôde, é para dizer apesar disso pôde. Eu gosto muito de uma frase que meu pastor, Amy Huber, usa muito, é um homem muito bem sucedido no ministério, frutífero, tem essas marcas de fruticação por onde passa, mas o tempo todo, quando está compartilhando o testemunho das coisas que Deus tem feito, ele faz questão de dizer, não é por causa de nós, é apesar de nós eu gosto muito dessa ideia né? de entendermos que não somos aqueles que determinam o resultado do nosso serviço mas também não somos tão falhos a ponto de sacramentar a falência ou a impossibilidade do serviço. Nós podemos viver debaixo dos recursos divinos. E essa revelação que molda a nossa identidade, que nos ajuda a entender falhas que precisam ser aperfeiçoadas, mas também virtudes que antes não percebíamos, nos leva a um lugar de tamanha clareza nessa compreensão que a disposição de servir ao Senhor cresce nós começamos a ver que podemos ser instrumentos de Deus. E aqui eu quero dar destaque a algo. Muitas vezes as pessoas falam da graça de Deus apenas como se ela fosse a misericórdia de Deus socorrendo o perdido. Nós precisamos entender que graça, na Bíblia, de uma forma geral, ela traz a ideia de capacitação. É por isso que o apóstolo Paulo vai relacionar a graça de Deus com o ministério várias vezes. O trabalho executado pela graça, os dons da graça, né? Nós precisamos entender que graça traz consigo a ideia de capacitação. Aliás, quando a Bíblia fala de nos aproximarmos do trono da graça no momento de tentação e sermos socorridos em ocasião oportuna, graça ali é visto como uma força capacitadora para vencer o pecado, para não praticá-lo ela não é só um remédio para quem já pecou, ela é uma capacitação divina, uma habilitação de Deus para que a gente não peque. Agora, quando começamos a entender graça como força capacitadora, então percebemos que à medida que compreendemos quem somos em Deus, entendemos que resultados ministeriais não são produzidos por causa de dons e talentos naturais. Às vezes as pessoas se equivocam, não, mas fulano fala bem, é, beltrano canta bem, cicra... nós precisamos reconhecer que se trata de muito mais do que habilidades naturais. Às vezes há pessoas que são boas em talentos naturais e não rompem ministerialmente, há outros que são um pouquinho mais limitados nisso e vão mais longe, porque muito mais do que só reconhecer os talentos naturais que Deus deu, porque isso ele também distribui, nós precisamos reconhecer aquilo que é sobrenatural. A manifestação da graça de Deus. Eu gosto muito da forma como o apóstolo Paulo trata desse assunto. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, eu quero ler aqui os versículos 9 e 10, onde o apóstolo Paulo diz o seguinte, porque eu sou menor dos apóstolos e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Gente, quando nós lemos esse versículo 9, se a gente parar só aqui e não ler o versículo seguinte, ele pode parecer algo triste ou até mesmo trágico. Por quê? Porque Paulo está admitindo que ele não merecia de forma alguma estar no lugar onde Deus o colocou. E se fosse comparar com qualquer outro apóstolo, ele perderia de longe para qualquer um deles. Porque ele está dizendo, eu tenho passado, eu tenho uma história negativa, eu persegui a igreja de Deus. Eu me lembro de uma certa ocasião num evento onde eu estava ministrando debaixo de uma de unção, de uma graça especial, muitas coisas né, fora do normal, do comum, né, por manifestações do Espírito Santo aconteceram naquele dia e no final alguém se aproxima de mim e diz pastor, eu queria ter sua história, também queria ter nascido num lar cristão, ter sido consagrado a Deus antes do nascimento, o primeiro presente antes de nascer ter sido uma Bíblia, sido criado num lar cristão. E ele falava todas aquelas coisas como se o que eu experimentei tivesse fundamentado na minha história e naquilo que eu era eu falei para ele eu falei para para você deve estar equivocado eu falei você tá vendo aquele outro fulano outro preletor sim você viu como Deus usou ele muito mais do que eu e falou imagino qual é a história dele né porque a sua eu conheço eu falei deixa eu te contar a história dele eu falei aquele começou a se prostituir ainda na infância, por causa do ambiente, Foi, é, é, é, se envolveu com drogas e com álcool muito cedo, praticou o crime. Quando eu comecei a descrever qual era a vida dessa pessoa antes da conversão, ele olhava e dizia, não, eu dizia, cara, e não estou nem contando tudo porque não sou autorizado a expor todos os detalhes. Eu falei, algo que você tem que entender é que a forma como Deus nos usa não depende da nossa história. É lógico que eu tive um privilégio de, nascer, de nascendo lá cristão e tinha a responsabilidade por responder com isso. Mas não é isso que determina Deus poder ou não poder usar alguém. Olha o que Paulo fala na sequência, versículo 10. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou. Na maior parte desse livro, embora a gente também vá falar de produtividade. Na maior parte do livro, Revelação, o caminho para a realização, eu trabalho o conceito de identidade. Nós precisamos entender o que define a identidade de um crente. Paulo não está dizendo, eu sou o que sou por causa da minha história. Ele não está dizendo, eu sou o que sou por causa das coisas que eu fiz. Ele está dizendo, pela graça de Deus, eu sou o que sou. O que eu e você precisamos entender é que a graça de Deus é que nos define. E quando nós começamos a ter essa compreensão da graça de Deus, tudo muda de figura. Aliás, mas pastor, nessa revelação, a gente está entendendo que é em Cristo, mas também limitações, sim. E acredito. Né, que essa graça, que é o grande diferencial, Paulo não só diz, pela graça de Deus sou o que sou, mas ele também afirma, e sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles, todos eles quem? Está ele falando dos outros apóstolos. Ele diz, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Ou seja, Paulo está dizendo, naturalmente, era pelo ser o menorzinho deles, mas por causa da graça, eu trabalhei mais do que eles. E aqui eu e você precisamos entender o significado de eu trabalhei mais. Né? isso pode, poderia significar, Paulo dizendo, olha, se comparar um por um, ninguém trabalhou tanto quanto eu, ou você pode dizer que Paulo, com seus cooperadores, fez muito mais do que todos os apóstolos juntos, o que para mim não seria nada difícil de admitir, porque enquanto a maioria dos 12 apóstolos se dedicaram a evangelizar os judeus, e também depois a dispersão, antes... Né, de posteriormente tocarem um pouco mais os gentios. O apóstolo Paulo, com a sua equipe, evangelizou o resto do mundo. Agora, ele está dizendo que não tem nada a ver com aquilo que eu sou naturalmente, e sim com a manifestação da graça de Deus. Então, aqui, para encerrar né, a ideia, estou resumindo uma mensagem que, na verdade, é só o começo, o trilho do livro. Para que a gente consiga entender melhor isso, eu acredito que nós precisamos entender como lidar com os dois aspectos da revelação aquela revelação da parte né, negativa dos defeitos, e da parte positiva das virtudes ou do que nós somos em Cristo. Enquanto uma sustenta o que nós somos no mundo natural, a outra fala daquilo que somos no plano espiritual. Acredito que na vida de todo cristão deve haver um equilíbrio entre fraqueza e força. Né, na compreensão de que tanto temos uma força sobrenatural da parte de Deus, como temos limitações humanas, e que o que Deus faz e a manifestação da graça de Deus em nós envolve a junção dessas duas coisas. Não se trata de um em detrimento de outro, não se trata de um excluindo o outro, mas é justamente essa combinação. A graça de Deus se manifesta porque somos limitados. A graça não remove a limitação, ela se manifesta a despeito da limitação. A limitação, no entanto, não precisa paralisar a graça e nem o entendimento de quem nós somos em Cristo. Então, olhando para as Escrituras, eu vejo isso. Em 2 Coríntios 12, nos versículos 9 e 10, o apóstolo Paulo fala de uma revelação e entendimento que ele teve em Deus, onde o Senhor diz, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. É justamente na nossa limitação que a graça de Deus vem e Deus né, será glorificado, a graça do Senhor será realçada, destacada, porque as pessoas vão olhar e reconhecer. Há limitações naquela pessoa, ela só pode ter chegado onde chegou, ela só pode fazer o que está fazendo, pela graça de Deus. Aliás, em 1 Coríntios, no capítulo 1, dos versículos 26 até o versículo 31, o apóstolo Paulo fala algo que eu e você não podemos também ignorar, né, ele faz a seguinte declaração, irmãos, considerem a vocação, o chamado de vocês, não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário, agora ele vai dizer que não só não tinha muita gente de destaque, seja sabedoria, conhecimento, nobreza de nascimento, gente poderosa, né, no, no sentido de posição ou até de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 Deus não espera que ninguém chegue naquele dia do tribunal de Cristo, de prestação de contas e de recompensa aos santos pelo seu serviço, que ninguém chegue lá com a mentalidade de, pois é, Deus, até o Senhor sabe que eu sou o cara. A Bíblia diz, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Aliás, o versículo 31 conclui a ideia dizendo, para que como está escrito, aquele que se glorie, glorie no Senhor a única coisa da qual poderemos nos gloriar diante do próprio Senhor no Tribunal de Cristo é sua graça foi suficiente, a sua bondade foi enorme, a sua misericórdia transbordou na minha vida, o Senhor me deu recursos e condições para fazer o que eu jamais por mim mesmo poderia fazer. Então, se por um lado, Deus quer que a gente reconheça essa nossa limitação, por outro, ele quer que a gente entenda que isso é o um meio que permite né, os recursos dele se manifestarem. Em Joel 3.10, o Senhor diz, diga o fraco, eu sou forte. Mas quando você olha o contexto, Deus está dizendo, apregoar é guerra santa, né? suscitem, levantem, despertem os valentes. Valentes aqui é sinônimo de soldados, guerreiros que seriam convocados. Deus está falando de uma batalha que é dele, Deus está falando de uma convocação de improviso. Não tem o um exército, eles ainda vão ser né, suscitados, levantados, e Deus ainda diz o seguinte, né? façam armas das vossas ferramentas de trabalho. Né? O Senhor diz, façam espadas e lanças das vossas relhas de arado e das vossas podadeiras. Aquele povo está indo de improviso, nem arma tinha. Mas aí Deus termina dizendo, e digo fraco, eu sou forte. Já vi pregadores de fé em Bolgar, dizendo, você não pode dizer que é fraco. Deus está dizendo que você tem que declarar que é forte. Você não é fraco coisa nenhuma. E eu, particularmente, me reservo ao direito de discordar. Porque Deus não está dizendo que o fraco não é fraco, mas é forte, Deus está dizendo, diga o fraco, Deus classificou o fraco como fraco, Deus está dizendo, você é fraco mesmo, eu sei disso, você sabe disso, todo mundo sabe disso, mas Deus está dizendo, mude o seu discurso de entendimento de quem você é, porque a partir do momento que eu te alistei, te convoquei para estar no meu exército, você não vai lutar na sua própria força ou na falta dela, o Senhor diz, ao ser recrutado por meu exército, eu vou capacitar você. Então você é fraco sem mim, mas a partir do momento que vai lutar comigo, você ganhou forças sobrenaturais. Então Deus está dizendo, mude o seu discurso, porque a sua identidade também muda quando a minha graça te envolve. Agora comigo, você não é mais fraco, você é forte. Em outras palavras, a fraqueza não desapareceu, mas ela não mais nos define, porque a força do Senhor se manifesta em nós. Eu me lembro de uma ocasião que meu filho era ainda muito pequeno, o Israel, e ele um dia falou para mim, pai, eu estava prestando atenção que quando Deus chama Moisés lá na Sars, e Moisés começa a dar uma desculpa atrás da outra, eu não falo direito, eu diz mas eu vou ser contigo, eu vou te ensinar o que dizer, eu serei com a sua boca, e ele continua dizendo, não, é, é, envia qualquer outro, menos eu. A Bíblia diz que a ira do Senhor se acendeu contra Moisés. E meu filho, né, ainda naquela fase de pré-adolescência, ele teve essa percepção. Ela falou, pai, parece que Deus não gosta que a gente fique dando desculpa para não atender o chamado dele. Né? Eu falei, exatamente, filho, porque não há motivos para não atender o chamado dele. Deus não nos chamou para fazer nada para ele que devesse nos assustar. Por quê? Porque ele nos capacita. Ele nos dá esses recursos. E eu costumo usar esse texto para dizer às pessoas, se você quer né, descobrir é, é, como tirar Deus do cérebro, continue dando desculpa, porque não faz o menor sentido um crente agir dessa forma. A gente está lá no louvor e adoração, dizendo que Deus é poderoso, que Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas, que não há ninguém como Ele. Mas aí Ele chama o crente para fazer algo, porque o gente começa, não, não, eu não posso, Deus está dizendo, não, mas não é você sozinho, eu vou ser contigo, eu não nem com o Senhor eu consigo. Basicamente, esse crente que antes estava dizendo que Deus é o Todo-Poderoso, agora está dizendo, o senhor não tem condição nem para fazer um recrutamento e seleção decente para me encontrar, e nem o senhor pode me capacitar. Quer dizer, se torna completamente contraditório. Agora, é normal o ser humano a princípio reagir assim? Sim, Moisés reagiu assim. Jeremias começa a dizer, ah, senhor, eu não passo de uma criança. Deus diz, não digas eu não passo de uma criança. O Senhor diz: porque aqueles a quem eu te enviar, você irá, aqueles a quem eu te mandar falar, você vai falar, eu serei com a sua boca. Em outras palavras, Deus está dizendo: meu amigo, nunca se tratou de você. Deus diz para Jeremias, né? Enquanto você ainda estava no ventre, e antes de nascer, eu já te ungi profeta, eu já te consagrei para que você fosse profeta às nações. Deus está dizendo: não se trata de você. E é essa a revelação de quem Deus é, o Deus capacitador, com a revelação de quem nós somos nele, a nossa identidade, o que temos, que está à disposição, que se torna revolucionário, no sentido de nos levar a fazer. Essa é a mensagem desse livro, Revelação o caminho para a realização. Essa é a mensagem que eu gostaria que todo cristão pudesse ter acesso, não apenas no sentido né, de informação, de ler, é, é, é de pressa ocorrendo, mas mastigar, ruminar, ler estudar esse material orando, porque acredito que isso pode ser um gatilho que vai te levar a um lugar de frutificação que você talvez não é, é, é, conseguiu sequer sonhar experimentar. O que dizer experimentar? Nós precisamos, de fato, compreender que o chamado de Deus né, nos leva a um lugar onde a gente não pode exaltar as fraquezas acima das forças. Não podemos deixar de reconhecê-las, mas também não podemos exaltá-las acima né, das, da, da, da força que nós recebemos de Deus e da capacitação que vem do alto. Aliás, eu gosto de dizer o seguinte, quando a Bíblia destaca a fraqueza daqueles que Deus usou, nunca é para trazer a ideia de empecilho. Ah, por causa disso não pôde, mas como falei anteriormente, é o contrário, apesar das fraquezas, eles puderam, mas acredito que uma coisa a ser destacada aqui, né, provavelmente eu vou falar isso na live da semana que vem, diz respeito a conseguimos encontrar um lugar de equilíbrio nessa compreensão de identidade. Porque tem pessoas que elas pegam só a revelação daquilo que tem que ser mudado, ruim, e elas começam a se diminuir. Aí eu não sou nada, eu não sou ninguém. E o pior, acham que isso é um discurso de humildade. Eu gosto de uma frase do grande escritor C.S. Lewis, que dizia, humildade é pensar menos em si mesmo, não pensar menos de si mesmo. Em outras palavras, você não tem que se autodepreciar para ser humilde. Né? Há pessoas que olham só esse aspecto e não conseguem entender quem são e o que podem em Deus. Mas tenho visto pessoas também que começaram a entrar na revelação do que são e o que podem em Deus e começaram a ficar tomados de orgulho. Já vi grupos que pareciam se achar a quarta pessoa da trindade. E isso é tudo o que alguém precisa para começar um processo de retrocesso. Mesmo que descobrindo quem ele em Deus começou a ter grandes realizações, quando começa a se orgulhar disso. A Bíblia diz, Deus dá graça aos humildes, mas resiste ao soberbo. O conceito de identidade precisa nos levar a evitar os extremos. Como disse, não vou explorar isso agora, isso provavelmente será o assunto da nossa próxima live, mas nós precisamos ter essa compreensão. Humildade não é se depreciar. Jesus, por exemplo, ele se identificou como humilde. Hoje em dia, se algum de nós levantasse para dizer, gente, eu sou humilde, a gente já dizia, não é porque quem é não fala. Né? Jesus não apenas se apresentou como humilde, mas ele se apresentou como modelo de humildade. E diz, aprendei de mim que sou humilde. Ele não só dizia, eu sou humilde, mas ele dizia, eu sou padrão da humildade. No conceito que nós temos hoje de humildade, nenhum de nós sequer aceitaria o ensino de Jesus. Agora, o Jesus que era humilde, o modelo de humildade era fraco em realizações de forma alguma. Né? Agora, ele não se colocava no centro. Ele dizia, eu só faço aquilo que vejo meu pai fazer, eu só falo aquilo que ouço meu pai falar. Né? A Bíblia fala de como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem, curando os oprimidos do diabo, porque o Senhor era com ele, nunca se tratava apenas dele. Ele tinha essa clara compreensão de que, ainda que nunca pecou, ele vivia limitações humanas que foram transcendidas pela manifestação do poder de Deus. Muita gente tem uma ideia equivocada de um Jesus com ministério na Terra como se ele fosse o Deus onipotente. Jesus não operou milagres como Deus. E eu posso te dizer isso com toda certeza, porque ele diz, quem crê em mim fará as obras que eu faço e até maiores. Se o que Jesus fez foi como Deus, nós nunca poderemos fazer o que ele fez, o que dirá coisas maiores? Mas porque ele foi um homem ungido pelo Espírito Santo. Ele nos mostra que eu e você também podemos viver a capacitação divina. Bom, eu não quero me estender aqui hoje, a ideia é trazer um resumo da mensagem para abençoar o seu coração, para te edificar, para te fortalecer, mas também para te encorajar a entender a importância de se aprofundar né, nesse assunto. Então, eu sei que num momento como este live, tem gente passando, saindo, entrando a todo momento, estamos aqui hoje divulgando, né, o lançamento, agora, para o começo de março, do meu livro, Revelação, o caminho para a realização, que sai publicado pela editora Quatro Ventos. Nós já abrimos uma pré-venda no site, e para aqueles né, que entrarem, é, é, é, desde já, nesse momento de pré-venda, até que o livro chegue, nós não apenas estamos dando prioridade em despachar o livro, primeiro, para vocês, né, mas queremos fazer algo especial para vocês. Cada um desses livros da pré-venda, não importa a quantidade que saia, né? eu quero é, é, pessoalmente autografar, vou fazer isso para cada um desses livros e também nós vamos presentear as pessoas que já entrarem nessa aquisição de pré-venda com frete grátis, tá ok? Isso vai é, é, durar durante a pré-venda, não, não, não, não estamos prometendo nada para depois, mas para esse grupo nós queremos fazer isso. Bom, para aqueles que nos acompanham, sabe que a ideia e a intenção do nosso coração, obviamente, não é, em momento algum, fazer comércio. Eu tenho um compromisso com Deus, é o que Deus me pediu desde o início do meu ministério, eu não tenho ganhos pessoais com a venda dos meus livros. A gente usa a venda desses materiais para reinvestir isso nos próprios projetos do ministério. Né? Oferecemos muito, muito material é, é, para acesso gratuito, as únicas coisas que temos que são disponibilizadas no formato né, que a aquisição acontece por meio de compra são os livros e os nossos cursos online. Todos os outros formatos e materiais são promovidos de forma gratuita. E essas duas frentes que nós temos né, de vendas, é, elas nos ajudam a manter tudo aquilo que proporcionamos de forma gratuita então adquirir o livro você tem pelo menos dois bons motivos para pensar nisso um é o seu próprio crescimento né é, é a compreensão de um princípio espiritual que eu acredito vai afetar duas áreas da sua vida né quando a gente fala de revelação nós estamos falando de identidade mas quando falamos de realização nós estamos falando de produtividade e acredito que essas duas se mesclam, né? Eu gosto de dizer que aquilo que fazemos deve ser, na perspectiva bíblica, uma extensão de quem nós somos. E esse entendimento, eu tenho certeza, será revolucionário. Em primeiro lugar, você pode estar se ajudando. Se vai comprar mais de um para abençoar outras pessoas, você vai estar ajudando essas pessoas. Mas... Em segundo lugar, essa também é uma forma de contribuir né, com esse ministério. Se você tem sido abençoado pelo Orvalho.com, se você tem sido abençoado pelos nossos projetos, saiba que uma boa forma de dar suporte não são apenas as ofertas que nós temos dos cooperadores, sejam aqueles que fazem isso né, de forma ocasional ou aqueles que fazem de forma recorrente, nós temos podido realizar e concretizar muitos desses projetos, também graças à venda dos livros. Né? Então, gosto sempre de tentar bater nessa tecla e mostrar que o nosso coração, né, que é sempre julgado pelo Senhor, ele não tem o intuito comercial. Né? Queremos ajudar e auxiliar o corpo de Cristo. Pastor, é... é... É, eu, eu, eu não tenho acesso a poder comprar o livro nesse momento. Há muitas dessas palavras que vão te abençoar e vão te encorajar. E você pode acessá-las gratuitamente via internet. A primeira delas que eu recomendo tem exatamente esse tema. Né? Revelação e realização. Você pode acessar meu canal pessoal do YouTube, orvalho.com. Você vai achar essa mensagem. Né? Não estamos restringindo aqueles que serão abençoados com esse conteúdo. Preparamos, debaixo de uma direção de Deus, no ano passado, um conteúdo amplificado dessa mensagem, querendo trazer né, um, um, um choque, um gás, né, fortalecimento, despertamento, porque eu creio numa geração que vai se levantar como um exército para servir a Deus. tá ok? Então, você tem aí o QR Code na tela, né? se estiver assistindo uma outra tela, você pode usar o celular, mas uma das formas também que você pode fazer é acessar o nosso site, Vou pedir aqui que o pessoal me lembre. É, tem como clicar. Ok, obrigado. É, quando você entra no site, vai aparecer de cara aí esse banner pré-venda lançamento. No momento em que você clicar nele, vai ser transferido para a loja do orvalho.com. Né? Eu quero lembrar que estamos trabalhando pré-venda. Né? A ideia é despachar esses livros a partir do dia 15 de março. Né? Então, é... é Esperamos que aqueles vocês compram, sabendo que nós temos ainda um tempo pela frente, mas né, que vocês também estão entrando nessa fila já logo de cara, antes mesmo do lançamento do livro, no final das contas, todo mundo tem que esperar, mas nós já vamos agilizar o despacho desse primeiro grupo que vai receber o livro, repito, com o né, um, um, um, um, um autógrafo e também o frete grátis. É, se você tem condições, né? tem sido abençoado por Deus e o momento te permite a aquisição de mais de um livro, de repente você pode abençoar alguém que não pode. Né? Ou talvez até honrar alguém, porque honra não é só para quem precisa, mas também é para quem merece. Então, dessa forma, você nos ajuda a espalhar a mensagem e com o recurso das vendas, também nos ajuda a espalhar toda a gama de mensagens que nós temos é, propagado. É, nessa live de hoje divulgação do lançamento do livro. Eu não quero me estender, né? não vamos trabalhar aqui hoje perguntas, respostas. A ideia era é despejar aqui conteúdo que te abençoe e que também te encoraje. O que né, faremos novamente na semana que vem, né? no, no mesmo dia... Provavelmente no mesmo horário, fique ligado aí na rede social, né, nas nossas redes sociais do Orvalho, as minhas pessoais, e nós vamos divulgar isso. Eu tenho certeza né, que esse conteúdo vai abençoar muita gente. Eu realmente estou empolgado, orando que esse livro se espalhe, né, clamando que Deus sopre sobre isso, porque é, é, acredito que o resultado será extraordinário no nível pessoal e também quando pensamos como corpo de Cristo. Né, em termos de resultados de serviço e daquilo que podemos produzir. Acredito que também será incrível. Então, muito obrigado a você por esse tempo, né, muito obrigado a você por esse momento de, de, de audiência. Você que foi abençoado, né, a live será disponibilizada é, é, no, casa, no, no canal. Em primeiro lugar, ela fica aqui é, é, para ser disponibilizada imediatamente, salva, mas depois nós colocamos uma versão editada. Né? Costumamos, 10 minutos antes, colocar aquela divulgação para quem vai chegando perceber né, que, de fato, está para acontecer. Né? Onde aproveitamos para divulgar várias frentes do, do, do, do Ministério e talvez, se você chegou depois, ainda pode acessar essa live salva, ver essa parte primeiro e depois vamos disponibilizar de outra forma. Espalhe a notícia, nos ajude a alcançar o maior número possível de pessoas com essa mensagem. Revelação, o caminho para a realização.